We'll be Augusto Nar, o Zé Roberto Tambasco, a Cidia Yamamoto, a Ana Carolina. e mais? Ah... Esse aqui a Band, a TV Rio Doce, a TV Leste, a TV Novo Tempo, a Hit, que está com um sinal meio ruim aqui, a Rede Família, mas o canal é da, do Grupo Abril, da Easy Me TV. Esse aqui é a Canção Nova. Esse aqui é o SBT em ótima imagem. E a é Globo. Agora estão desligando o transmissor. Olha só. Caiu. Desligou. Filmei. Aí, ó, deram o boot. Escolheu a grana do e aumentar o preço para sentar no cadeirão da sorte e aí ficar guardando por quê? Se ele não foi igualado ou superado, ele vai até o final. Agora, por hoje, você viu aí? Nós ligamos para a engenharia, Gabriel, né? Ligou agora para a engenharia da IPTV e eles desligaram e ligaram o, o disse porque a voz estava meio atrasada, agora tá mais tranquilo. filho, Valeu, falou, tchau.